A mulher de Jó chegou nele e falou, Jó, você viu que o teu Deus fez contigo? Amaldiçoa teu Deus e morre. Jó olhou e falou, por acaso, você é louca? Eu sei adorar quando está tudo bem. Mas eu também sei adorar quando está tudo de cabeça para baixo. Eu sei adorar a bonança. Mas eu também sei adorar na fissão. E quer saber mais? No eu cheguei. No eu vou voltar. O Senhor me deu. E o Senhor levou. Mas como eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é, bendito seja o nome do.